Já temos a estrutura do nosso tema FreshPeak no sistema Drupal, temos as eh, regiões todas pretendidas a funcionar, acontece porém que quando eh, carregamos uma página o aspecto é este. Portanto, isto porque nos falta a formatação totalmente. O que vamos fazer neste vídeo é eh, dar indicações ao Drupal para utilizar os fecheiros CSS que, eh, específicos para o FreshPeak e não fazer uma renderização simples, uh, ditada pelo Drupal Core e pelos fecheiros CSS do Core. Vamos então para a área dos fecheiros, e uh, no projeto FreshPeak temos duas pastas, a das imagens e do CSS, eu vou carregar ambas porque são uh, pastas que nos interessam neste momento uh, para trabalharmos a formatação, copiámos las e colocamos no nosso projeto FreshPeak, Uh, verificando quais são uh, efetivamente os fecheiros, porque vamos ter que os declarar no nosso info-file. Temos uma pasta CSS, isto não modificamos, portanto, isto vem do projeto tal como vimos, portanto, é o base.css e o layout.css. Uh, evidentemente que estes fecheiros CSS chamam e atribuem as classes e os IDs como nós tentamos respeitar no page tpl, PHP que editamos ao criar, ao recriar a estrutura do Freshpeak. O que vamos então fazer é uh, dar indicação ao Drupal para usar estes fecheiros uh, para a formatação e uh, os próprios fecheiros depois vão uh, pedir e remeter para imagens. O que devem fazer é remover aqui o logo, porque nós sabemos que o logo está na raiz do projeto e ele vai deixar de fazer aqui sentido. Teremos depois que um, fazer a, a uma operação relativamente à limpeza do ficheiro uh, dos fecheiros CSS que remetam para o logo, porque o logo é carregado por defeito pelo dinamicamente, não precisa de, uh, do CSS. Uh, Feita esta operação de importar a pasta das imagens e do CSS para o nosso projeto, vamos então declará-las no info file mais uma vez. Para as declarar, acrescentamos duas linhas novas no freshspeak.info, que são as stylesheets csslayouts.css e cssbase.css. Como estão a ver, nós temos que indicar o path. Caso colocássemos o layout e a base CSS na raiz do projeto, ficava na raiz, não indicávamos a pasta, mas como criámos uma pasta, até para ficar mais arrumado, e é assim que está no próprio projeto HTML, vamos, estático, vamos conservar essa estrutura por concordarmos com ela. Guardamos este fecheiro para ser assumido pelo Drupal. Voltamos à nossa base de trabalho e não se esqueçam de limpar a caixa, sempre esse trabalho e voilà, já temos aqui a formatação a uh, funcionar. Uh, clicando nos vários uh, elementos também está a funcionar. Evidentemente que agora teríamos uh, que ir a cada um uh, dos elementos, configurar e guardá-los no, um, no bloco pretendido, por exemplo, o Photostream é na, no quarto bloco e guardamos e poderíamos fazer isto, este também, portanto, basicamente estamos a arrumar o conteúdo e podemos arrumá-lo logicamente por este processo ou uh, indo simplesmente aos blocos e arrumando diretamente e colocando cada coisa no seu lugar. Mas já temos aqui o, uh, a formatação a funcionar e ao clicarmos em qualquer uma destas áreas vamos verificar que os nossos ficheiros base uh, estão uh, e layout. No, no caso do layout, uh, vamos, vamos um container temos aqui uh, os, os, os vários cheiros uh, a funcionar. Eu queria chamar um que tivesse o layout. Mas pronto, o, o que interessa, está aqui um exemplo. Uh, aqui o header a posição do weather, uh, aqui o layout.css, significa que os nossos fecheiros declarados no ponto .info estão obviamente a funcionar, isto foi uma confirmação, uh, é claro que se não funcionassem não tínhamos este efeito, mas com um simples template Page TPL PHP, temos a estrutura básica do nosso site e uh, a formatação dada pelo próprio tema uh, está aqui uh, a funcionar uh, em pleno. Portanto, um, uma nota muito importante, a declaração dos fecheiros, colocar sempre o PAV, fazer sempre o refresh e temos o nosso, uh, a nossa formatação desejada a funcionar em pleno.